Bom dia SAG é, Como eu havia prometido Fazer o vídeo para você explicando o funcionamento do sistema né? é, Infelizmente não deu essa noite Mas bom, vou tentar aí De uma forma breve e, e da forma que eu consigo explicar Que não sou muito bom em explicação Tentar demonstrar aí pra você é, Como é que mais ou menos funciona ali O esquema que eu fiz pra você ali Fiz não, estou fazendo né Então lá, acessando o drive Isso aqui é, são pastas que depois você vai ter acesso Esses dois esses dois arquivos aqui é, Primeiramente vamos já deixar aberta Essa essa sua planilha aqui De, de controle no caso né? Isso aqui é uma planilha que você vai Controlar os seus pedidos à medida que você vai recebendo o e-mail Você vai colando os O e-mail com os pedidos Você vai colando esses pedidos aqui Nas, nas linhas subsequentes aqui para poder ter um controle sobre eles é, Aqui nós temos uma planilha base Não temos mais aquelas umas que eu havia criado Porque eu deletei tudo para começar meio que do zero aqui Para tentar explicar para você Então o que, que a gente vai fazer aqui de início A gente vai fazer uma cópia dessa planilha Vamos aguardar a cópia ser criada aí a partir dessa cópia que a gente vai começar a trabalhar em cima dela a gente vai criar um, uma planilha exclusiva para uma unidade é, uma unidade consumidora é, aqui tem aquela questão que você havia perguntado que é, ela infelizmente no google planilhas tem que ser liberado por conta do, das importações que eu faço de outras de outras planilhas que é, é de outras planilhas que eu quero dizer é, as informações que a gente traz, tipo unidades consumidores aqui ó está em branco é, lista de produtos aqui preços estão tá em branco então a partir da hora que eu liberar essa permitir o acesso dessa planilha aqui ó ela vai ficar verdinha aqui e daí vai trazer todas as informações que a gente necessita para estar tá preenchendo a planilha correto olha só terminou não não terminou ainda vamos ver aqui só um instante ah, desculpa, ela não permitiu aqui ainda o acesso porque eu não coloquei a unidade consumidora Vamos botar aqui a primeira unidade consumidora Ela já, já disse que foi, foi liberada Já trouxe todas as informações dessa unidade consumidora aqui conforme preenchida na, na, sua, na sua planilha aqui Cadastro de unidades consumidoras, correto? É, agora aqui, o que, que a gente tem que estar tá fazendo de primeira mão? configurando esse essa essa planilha aqui para ela ficar funcional primeira coisa nomear ela que eu vou copiar esse, esse nome aqui em vez de ser cópia da base aqui nós vamos botar esse mesmo nome aqui para a gente ter um controle mais mais fácil correto aqui, indo na aba pedidos pedidos está em branco, mas nós vamos copiar esse endereço da aba pedidos aqui vamos copiar ele, e vamos colar aqui nos links das planilhas aqui ó vou dar um ctrl v aqui, vamos permitir o acesso aqui também beleza, já vai ficar verdinho aqui também que já foi, vai ter a permissão de acesso, quer ver vamos ver, guardar um pouquinho tá carregando, esses oh, pronto, ficou verdinho lá, aí aqui é uma coisa que você vai ter que fazer também, Eu vou... tem outra coisa que você vai ter que fazer também que é a configuração do formmule, se você não tem ele instalado você vai ter que instalar esse formmule um complemento, instalar esse complemento nas suas planilhas, correto? na sua, na sua no seu google planilha, só instala uma vez Vai usar, poder usar em trocentas planilhas, mas só vai instalar ele uma vez. Então, como é que nós vamos configurar aqui? É uma configuraçãozinha bem simples, que já está pré-configurado, então é bem simplesinho. Ó, tem que preencher todos os itens corretamente para vir de funcionar, Ó, entende? Você vai aqui selecionar pedidos, vai ligar esse time aqui, vai selecionar hora timer de hora em hora, Aí vai clicar em Update Time, Next, aqui você vai digitar pedido, opa, pedido não, né? Pedido. E aqui você vai selecionar número do pedido. E aqui escrever Note em maiúsculo Note NULL no. salvar esse template correto isso você vai ter que fazer em todas as planilhas que você criar todas as a todas as unidades consumidoras mas é só uma uma vez por planilha também aqui você clica em próximo ali para avançar vamos ver agora prontinho eu já deixei configurado aqui eu, eu aqui eu tô com meu e-mail aí depois você na planilha base lá na realidade na planilha base você faz essa configuração também e coloca o seu e-mail daí a partir das novas criações é, que você fizer lá nas novas planilhas que você criar você automaticamente já vai ter o seu e-mail aqui mas por enquanto eu vou deixar o meu aqui só para efeitos de, de novos testes então prontinho está configurado aqui não tem mais nada que fazer é só fechar está prontinho cada pedido que você novo que, que for gerado aqui nessa planilha você vai receber aquele e mail naquele esquema lá que a gente já havia combinado lá que é de hora em hora até, é, chega o e mail na sua caixa que a partir de lá você pode ter acesso ao, ao, ao pedido até por através daquele link que ele gera lá esse link é gerado é enviado junto a esse link aqui que é o que dá acesso a, a aba pedidos da planilha referente ao pedido então vamos lá, agora vamos meio que simular um novo pedido aqui, ó. vamos lá, Sydney. pode escrever de qualquer jeito, depois o negócio fica bonitinho lá na frente, é... vamos botar aqui banana, a ah, outra coisa aqui, ó. Eu, eu verifiquei que você fez os pedidos lá e alguns, algumas quantidades saíram em, em branco lá, sem quantidade, sempre depois de digitar a quantidade você tem que dar um enter aqui, ó. Aí, porque senão ele não, não absorve esse valor. Ó, 25. Se eu deixar só 25 e, e enviar esse pedido, esse 25 aqui não, não entrou no sistema ainda. Ó, sempre tem que dar o Enter depois da quantidade. Beleza. Agora vamos enviar o pedido. Isso aqui eu estou simulando ser um, um, uma unidade consumidora, correto? Esse que é o, a unidade consumidora. Vai ter que fazer toda vez que, que receber a planilha. Vai ter que... que Fazer, dar essa permissão a, a, a execução do script, a primeira vez sempre demoradinho assim si mesmo, tem que dar aquela autorização, tal. Sidney, a conta de e-mail que, tá, cada, que você está logado lá, aqui em avançado e acessar, salvar, enviar pedidos é, e permitir. A partir daí isso aqui é só só realmente só uma, uma primeira vez depois é só clicar em enviar pedidos e já dá ele já vai dar essa essa informação que vem a seguir aqui que é cadê vamos clicar em enviar pedido de novo para ver o que deu nada ah, tá. não não sei por que não não foi mas vamos lá clicar em sim, vai salvar esse pedido. Ó. Esse foi lá para a aba pedidos, salvou. Agora ele vai limpar, ok? Limpou e voltou para o responsável pelo pedido lá, ó. certo? E aqui na aba pedidos, nós temos agora um pedido aqui lançado. Na aba de busca de pedidos, nós temos aqui ó. Opa, temos um, um pedido aqui já aqui é o de pedido de número 1 esse cliente só tem um pedido é, é isso ali aqui é você consegue depois carregar os outros pedidos e selecionar eles aqui nessa nessa, nessa, planilha, nessa tabela aqui ele vai selecionar o, o pedido conforme a linha onde ele estiver aqui. isso também você vai ter lá na sua planilha agora o que vem aqui novamente sua depois você vai receber o e-mail vai clicar no link lá ele vai abrir diretamente nessa aba aqui porque você copiou esse endereço aqui em cima e colou lá na sua aba de link das planilhas o que, que você vai fazer aqui? você vai copiar esse, essa linha você vai selecionar a linha copiar e vai colar ela aqui na primeira linha mas não é colar, não é ctrl v é colar especial, ctrl shift v desculpa não é colar é colar especial colar valores somente Ó, colei aqui automaticamente automaticamente é isso aqui vai ficar em vermelho correto porque o que é que dá a entender que ele já foi lançado lá na na sua sua planilha certo tive que dar uma pausinha aí mas é tentar de novo dar continuidade. Aí chovendo Onde é que eu parei? É, acho que, como eu já tinha falado, aqui tá. ah aqui eu seleciono a unidade consumidora. É essa aqui é a sua planilha, né? Aqui ela vai trazer os pedidos também. Aqui, os, na sua, é só os últimos sete dias. Aqui na do, do cliente, ele também pode consultar. Só que ele aqui vai ter. É, deu alguma coisa errada aqui dando continuidade, ele já acertei um, um errinho que tinha ali ó é, aqui trazendo, ó, seleciono o nome do pedido aparece aqui, se tiver como eu já disse 15, 10 pedidos aqui ele vai selecionar a linha de tal tá pedido Referente né? algumas informações básicas do pedido aqui do lado, certo? Aqui ele traz essa informação de fechado. É pra, do tipo assim: o que acontece se você já colocou esse pedido aqui na sua lista de, de, de pedidos? Aqui, se ele já tiver lançado aqui, ele já informa aqui que o pedido está tá fechado. Se não, ele informa que pedido em aberto e fica verdinho aqui que a quantidade de pedidos que esse cliente já fez aqui também a mesma informação vai, você vai ter aqui é, é, se você selecionar outro cliente aqui, outra unidade consumidora ele vai trazer a quantidade de pedidos dessa unidade de consumidora aqui também e selecionando o pedido ele também vai selecionar aqui na lista acho que é mais ou menos isso, deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui agora pedidos. Eu acho que era mais ou menos isso. Se surgir alguma dúvida, a gente vai vai sanando aí qualquer coisa. mais para frente, eu faço outro vídeo aí mostrando e depois na sequência eu faço somente o um pedido simulando o cliente fazendo o pedido. Eu vou vou colocar talvez em algum lugar aqui nessa nessa aba aqui um vídeo, um, uh, o link pro vídeo de demonstração de como se faz o pedido no caso, beleza? qualquer coisa estamos aí. abraço.